Martin Scorsese essa semana resolveu falar que a Marvel não era cinema e isso mostra mais uma vez como a indústria do hollywoodiano é complicada. É, a pergunta aqui que fica e a gente vai debater é, Marvel é cinema sim ou não? Sou o Mickey, sou a Júlia e esse é o cores. cores. E aí, Mickey, é cinema? É, né, gente? Tá todo... Eu não sei onde vocês viram, mas pelo menos eu vi no cinema todos eu esses vi, filmes. Eu vi, assim, em várias salas de cinema um certo filme que foi lançado, então eu não sei como é que tiraram a ideia de que não é cinema. Mas é, que... o debate, eu acho, tem que ser começado sobre o que é cinema e quem realmente pode falar que é cinema, porque ninguém realmente tem a prioridade, ninguém é Deus, ninguém é dono do mundo, pra falar o que é cinema ou não. Talvez o que eu goste, você não gosta, talvez o que você gosta, eu não gosto, tá tudo bem com isso. E a gente reconhece que o Martin Scorsese tem um Oscar, a gente reconhece que ele é um grande de diretor. Isso não é a questão. A questão é, por que, que ele está dizendo que Marvel não é cinema? E o que aconteceu depois que o Scorsese chegou e soltou essa bomba, né? foi que vários outros diretores cultos assim, <risos> renomados... Coppola. Exatamente. Começaram a meio que endossar <risos> ele e falar que ele estava certo e que aquilo não era cinema. É, então, algumas vezes o Coppola fala coisas boas, tipo quando ele falou bem de Aranha Verso, mas ao mesmo tempo, é, a me é o mesmo padrão. Se você olhar, quem são as pessoas que estão reclamando? São os caras antigos do cinema, que é do cinema da década de 80, essa galera que acha que tudo que é novo é ruim, que não gosta de é, coisas gráficas, que não gosta que você usa o computador. Você sabe, assim, parece meu avô, sabe? E quando esse tipo de discurso vem de uma pessoa assim que deveria ser tão respeitada, né que na verdade ele é bem respeitado e bem reconhecido na indústria, fica muito complicado, fica parecendo que, gente, é uma dor de cortovelo muito complicada. Que só porque... O que é das massas só porque tá lá em cima e tá sendo visto, sendo aproveitado, dando lucro, não é suficiente, não é bom suficiente para o tal cinema que ele diz saber o que é. E assim, se for por profundidade, às vezes os filmes não precisam ter profundidade. A gente só tá indo pelo entendimento, às vezes. Não, às vezes o cinema é só sobre imaginário, gente. E assim como um filme super sério, super adulto, vai fazer você refletir, cara, o que é a Marvel, sabe? O que é a repressividade que tantos filmes de super-heróis finalmente estão começando a falar sobre questão racial, sobre questão de mulheres em posições de poder, né? Como é que isso cria toda uma geração e um imaginário, e não só imaginário, né? Uma, uma responsabilidade ali social pra nova geração que tá vindo, e você chegar e falar que isso não importa, que isso não tem valor, é um desserviço, assim, absurdo. E você não reconhece o poder que essas coisas têm. Porque, gente, a Marvel tava falindo, sabe? Olha o que que ela virou. As pessoas não conseguem entender que quando você consegue juntar elementos cultura pop, você consegue fazer coisas muito incríveis. E só porque ela tá sendo vista em 50 salas de cinema, e a sua sala de cinema cult tá em outro espaço, não quer dizer que os dois não são cinema. E também não é muito coerente os se falar isso, que esses filmes de massa de de super-heróis, de sci-fi, não é cinema quando a gente tem o episódio 4 de Star Wars que é da época que ele fazia cinema e foi cultuado pela época até hoje que todo mundo ama e é dito às vezes por muitas pessoas até hoje que é um dos melhores filmes de Star Wars. E quando você fala uma coisa dessa, de que esse tipo de coisa não é cinema você invalida tanta gente você invalida todos os diretores que estão trabalhando assim incansavelmente nesses projetos você invalida todos os protagonistas dos filmes que assim, gente, Pantera Negra e Capitão Marvel foi uma importância Absurda pra muita gente E quando você fala que isso não é cinema Olha o peso que você coloca em cima disso é, A gente tem que parar de achar que cinema Só é cinema quando tem algo intelectual Algo super pensativo Super profundo Que não necessariamente é o único trabalho que o cinema tem que fazer O cinema tem que informar O cinema tem que criar mentes e conseguir fazer elas ficarem cada vez mais férteis Principalmente pra criança, né, gente? Se adulto, a gente gosta tanto de se divertir, de sair da nossa realidade. Por que, que as crianças não podem ter isso? Por que que... E como elas iam funcionar com um dito cinema super cultural? Criança nenhuma, criança nenhuma ia conseguir entender aquilo dali, gente. Entretenimento conta. Sempre. Vem, estamos aqui no YouTube. Pelo <risos> amor de Deus, gente. YouTube, sabe, me falar que YouTube não tem nada de bom. Inclusive aqui não TV em cores, né? E agora a gente <risos> quer aquele like, gente, caso você não tenha dado like nesse vídeo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e apertar o sininho pra notificação de vídeo novo. A gente vê na próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.